Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu parei para refletir especificamente nesse texto. Nós encontramos isso no versículo 3 do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, numa exortação feita ao povo que estava chegando à terra prometida. Um povo que passou por grandes provações, dificuldades, adversidades, Todo esse capítulo é relacionado a isso, onde Deus provou esse povo para saber as intenções dos corações deste mesmo povo. E bendito é aquele que passa por uma prova e é aprovado. Mas quantos não, for, não são reprovados? A já vista que nós podemos lembrar de Acã, quando se rebelou contra Moisés, ou por que não dizer também daqueles doze espias, que, daqueles espias, melhor dizendo, eram dez, que saíram para vasculhar e ver se a terra era boa, e voltaram e inflamaram aquele povo contra Moisés, numa insurreição terrível. E por causa disso eles protelaram... A estadia deles no deserto, por causa da insurreição, por causa de murmuração, aliás, era um povo que vivia constantemente tentando Deus, a ponto de Deus ter desistido, ter se arrependido, melhor dizendo, de querer até mesmo dizimar aquela geração pecadora, aquela geração terrível. Porém, aqueles que conseguiram sobressair, que estavam chegando, Havia essa orientação testificada no capítulo 8. Trazendo isso para a nossa subjetividade, falo por mim. Quantas vezes eu tive que caminhar num deserto inóspito? Falo de um deserto virtual, um deserto abstrato, onde escorpiões também abstratos nos ferrou através de palavras, atitudes e tantas outras intempéries que nós encontramos. Tudo isso com o intuito de que nós não venhamos a confiar, ou melhor, para ser mais subjetivo, que eu não viesse a confiar na minha autossuficiência, na minha capacidade, mas aprender a depender desse Deus maravilhoso que tem o passado, o presente e o futuro nas tuas mãos. As provações nada mais são do que um propósito de Deus para saber o que se passa no nosso coração. O povo de Israel não foi diferente. Por isso é que nós encontramos várias orientações neste texto, que começa a partir do primeiro versículo do capítulo 8. E ele sempre faz questão de dizer que aquele povo no deserto foi sustentado por ele, por um maná que caía dos céus, as roupas deles não iam crescendo à medida que os mesmos cresciam. Para muitos, isso aqui não passa de uma mitologia. Para mim, a palavra de Deus é simplesmente o que é a verdade. Eu não tripudio, eu não fico me arrazoando subjetivamente, nem ponderando. Eu creio que Deus sustentou aquele povo com maná. Eu creio que ele fez brotar água da rocha em Meribá até um outro texto que serviu como murmuração a ponto de Moisés não poder ter entrado na terra prometida. Justamente por causa desse povo que murmurava e Moisés acabou batendo nessa rocha que tipificava Jesus Cristo. É um outro assunto que não convém falar agora. Mas o que, me deu, o que deixa claro neste momento é que nós devemos aprender com as nossas provações. E quando nós aprendemos com nossas adversidades, volto a repetir, com nossos desertos virtuais onde escorpiões abstratos onde serpentes abstratas nos ferrou, nos picam, nos machucam, tudo isso para dirimir a velha, decrépita natureza humana voltada para o pecado e para o seu próprio ego. Mas quando nós aprendemos a descansar em Deus, a confiar na força e no poder de Deus, há um texto também, algo testificado na palavra de Deus, e que foi levantado uma servente de bronze, Tipificava Jesus Cristo, Neostã, me parece o nome dela, porque por causa da murmuração desse povo, infelizmente começaram a aparecer várias serpentes e começaram a picar esse povo, porque eles estavam arredios, murmuradores, detratores, enfim. Então, o próprio Jesus Cristo deixa algo tão profundo falando que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo pudesse olhar para essa serpente e pudessem ser curados do veneno das outras serpentes, que pudesse olhar aquela estatueta daquela serpente. Assim o Filho do Homem foi levantado para que possamos olhar para Ele, para que possamos ser curados, sarados, porque por suas pisaduras nós fomos sarados. A grande realidade é que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nossas vidas, que cuida dos nossos passos. Mas para isso é necessário que venhamos aprender primeiramente, a arrependermos dos nossos pecados. E isso não é apenas quando nós nos convertemos a ele, mas a miúde a todo instante, porque nós pensamos até mesmo em nossos pensamentos. E não aceitar essa natureza pecaminosa, mas lutar vorazmente contra ela, para que prevaleça a graça e a misericórdia de Deus. E a partir de então... Com a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, inerente à boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade desse Deus, nós podemos enfim triunfar, não na força do, nossos, do nosso braço, mas na força do Senhor Jesus. Trocar a autossuficiência pela dependência do Deus através do teu Espírito Santo. E confiado nesse Deus maravilhoso, desfrutarmos. Eu acredito que todo aquele que passa por um aprimoramento, aqui mesmo no capítulo 8 tem algo tremendo, em que diz que Deus disciplina ao filho que ama. Em Hebreus nós também nos lemos, isso no capítulo 12, se não estou enganado. Que não há filho cujo pai que ama não o discipline. Inclusive diz o seguinte, que se está sem disciplina, não és filho, mas sim bastardo quando nós passamos para de, pelo deserto, pelas nossas provações, por nossas adversidades, com certeza não é outro, senão o propósito de que venhamos primeiramente a nos aprimorarmos, segundo, para quebrar nosso orgulho, nossa soberba, nossa altivez, para que aprendamos a ser mais humildes, dependentes e carentes deste amor maravilhoso, profundo, desse incomensurável amor de Deus. E então nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Mas jamais, mas jamais devemos esquecer que a nossa Canaã, porque aqui o povo iria para Canaã, depois de atravessar o rio Jordão, se fartariam das benesses daquela terra, a nossa Canaã não é aqui. A Canaã dos servos, dos filhos de Deus, dos co da promessa, está na Nova Jerusalém, uma Jerusalém espiritual. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, com certeza estaremos lá. Isto é, se não, se não murmurarmos durante o caminho, se não demonstrarmos que somos filhos da ira, se não demonstrarmos que somos filhos de Deus e, sim, filhos da ira. Que aprendamos a lição nos nossos desertos e que façamos do nosso deserto uma razão melhor para viver, para aprender e conhecer a Deus, porque é no deserto que nós nos aproximamos de Deus através da fé, da dependência e do amor a esse mesmo Deus. Bendito seja o teu santo nome. Amém.